O turismo representa um grande segmento na economia mundial e o setor passa por diversas mudanças atualmente. O SEBRAE, em parceria com o Fórum Maravilhas do Rio Grande, verificou o interesse dos municípios do Noroeste Paulista em fazer o desenvolvimento local a partir do eixo do turismo. Votuporanga recebeu a palestra Turismo 4.0. Estratégia para promover empresas e destinos turísticos. O objetivo da palestra é trazer os 57 municípios que o Sebrae Votoporanga atende para é, sensibilizá-los e envolvê-los para uma oficina de planejamento participativo para desenvolvimento local, através do turismo. Então a ideia é que quer é que o, o a empresa, o empresário, inove sua empresa em processo, tanto de é, tecnológicos ou de atendimento, para que isso seja visto ou bem visto e quisto pelo turista. Nós trouxemos a Marta hoje para que ela mostrasse para, esses, é, trade, para esse trade turístico, para a governança local, a importância da mudança de mentalidade para atender esse turista 4.0, que é o turista que está atrás de uma tela. Nossos destinos, daqui da região do Nordeste Paulista, não estão na net. Então é muito difícil o que o turista ache. Então não adianta você ter desejo, criar, é, criar expectativas, criar formas, criar desejo de ter o turista sem também usar o caminho que o turista faz para chegar até você. A palestrante Marta Pode nos falou sobre o novo mercado e o novo perfil do turista 4.0. O perfil do viajante, que a gente chama agora de 4.0, é? é muito o diferente, que, ele é muito nós. conectado, Eles, é ele bom, é, toma entende. decisão baseada na opinião de outros quer, turistas, é valoriza práticas agora, sustentáveis, ele valoriza as Brasil. experiências. Então, assim, é, é. é muito importante que os empresários, Mas os gestores é, dos destinos é, participem, participem faz, desses eventos, mais, conheçam todas as, todas as tendências e fiquem com essa pulguinha atrás da orelha de inovar sempre, porque não existe outro caminho. A Secretária de Turismo destacou a importância desse desenvolvimento turístico para a região. Eu acredito que o desenvolvimento turístico ele só chega a partir de um desenvolvimento em rede. E para isso, todos os atores envolvidos no processo precisam justamente dessa formação, né? de acessar o conhecimento e de poder saber o que está sendo feito, em termos de inovação principalmente. Então, para a nossa região turística, Maravilhas do Rio Grande, é maravilhoso a possibilidade da gente estar aprendendo em conjunto e é, levar essa informação para todo mundo que participa desse processo.